Boa noite. Boa noite. Difícil falar depois do Carlos Iago, né? Uma história, uma história de vida muito importante. Eu acho que foi a grande aula de direitos humanos já. Né, que a gente teve essa noite aqui. O Carlos, eu conheci ele na unidade de internação, eu era assistente social e ele ainda como interno só se educando, numa unidade que a Érica nos visitou muitas vezes e, e a gente teve junto lá durante mais de um ano, não só eu, mas como a Fernanda e outros profissionais, e eu acho que, como outros sócio-educanos, deu uma demonstração de que, como a participação política e o conhecimento sobre direitos humanos também é transformador, né porque a participação do Carlos no Comitê de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança, depois como delegado nas conferências, como ele falou, isso fez muita diferença nessa reflexão. Como a politização era transformadora, entender direitos humanos na prática, discutindo, faz toda a diferença. Sua trajetória de vida é muito importante para nós, a gente aprende muito muito com você obrigado por estar com a gente e hoje eu estou muito feliz da gente estar tá aqui apresentando um pouco da nossa comissão de direitos humanos da câmara legislativa num momento tão difícil da nossa conjuntura para falar nessa palavra e a equipe da comissão preparou uma campanha que eu acho que todo mundo recebeu que é direitos humanos por inteiro falando um pouco o significado de direitos humanos nesse tempo onde as pessoas tentam desqualificar o conceito de direitos humanos e a gente precisa provar, tanto para dentro da Câmara Legislativa, porque é uma comissão às vezes, muitas vezes desvalorizada do ponto de vista do mérito, da discussão de uma série de temas, mas também para fora da Câmara Legislativa, o significado de direitos humanos. Eu acho que essa é uma grande tarefa que nosso mandato tem aqui. E eu estou muito feliz de contar com outros parceiros que vão estar com a gente nessa luta, tanto aqui na Câmara Legislativa, como fora dela, parceiros e parceiras que vão estar nesse momento difícil com a gente, encarando esse desafio. A gente tem muita coisa, mas eu queria inicialmente chamar para estar na mesa com a gente, compondo essa mesa, o deputado distrital Leandro Graz, aqui da Câmara Legislativa, da Rede, e sem dúvida um grande parceiro aqui da Câmara na luta em defesa dos direitos humanos. A gente tem já estado, todas as lutas que teve nessa casa, a gente teve lado a lado. É uma confiança mútua, instantânea que a gente tem tido em, em tantas batalhas aqui. Eu sei que vai perdurar porque são valores né, que a gente tem em relação à educação, a direitos, e é muito bom contar com ele na Comissão de Direitos Humanos a gente poder contar um com o outro, não só na Comissão de Direitos Humanos, né, Leandro, mas na Comissão de Assuntos Sociais também. E eu queria convidar para estar na mesa com a gente nesse primeiro momento também uma ex-presidenta da Comissão de Direitos Humanos que muito nos orgulha, orgulha o Distrito Federal, já teve à frente dessa comissão e já fez muita diferença no DF, porque essa comissão já rodou muito e eu já trabalhei no CAG, na Unidade de Internação de Planaltina. Em outros lugares, tantos profissionais já viram a luta dessa mulher, que é a deputada Érica Colcai. Obrigado pela presença e hoje eu tenho a honra de estar nessa presidência. Mas eu fico muito feliz de estar aprendendo com a história, com o legado da deputada Érica. E todo mundo, quando a gente chega na comissão, todo mundo fala, olha... A deputada Érica Cocay, a história que ela deixou, esse ritmo aqui era feito na época da gestão da deputada Érica Cocay, não é? Então, é, aquilo que a deputada é, deixou de legado é muito importante para essa comissão. Queria convidar um grande parceiro nosso, que eu convidei, fiz muita questão que ele viesse aqui, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tem muito a falar para nós também, que é o deputado do Rio de Janeiro, agora é o deputado federal, Marcelo Freixo. dá também uma outra deputada que nós convidamos para estar aqui nessa, nessa comissão hoje com a gente, uma deputada federal também do PSOL, lá de Minas Gerais, uma mulher negra, resistente, a deputada federal Áurea Carolina, de Minas Gerais. Do Leandro Grais e daqui a pouco a gente vai se complementando, falando e vou citar um monte de gente importante interessante, queridos e queridas que estão aqui participando com a gente, que também vão falar, fazer suas saudações e enfim, colaborar com essa construção do significado de direitos humanos Leandro Boa noite a todas e a todos que momento bom, que momento bonito, importante quero saudar aqui e parabenizar meu amigo deputado Fábio Félix por tanto vigor por tanta capacidade, tanta competência na condução, no início já, dessa construção de uma comissão tão importante para os tempos que nós vivemos. Saudar aqui o deputado Erika Kukai, que também tem sido uma grande parceira. Estávamos agora há pouco na audiência que o deputado Alete promoveu em relação à saúde mental, um tema muito importante. Saudar aqui o deputado Marcelo Freixo, uma pessoa que nos inspira, com suas práticas, suas narrativas, seu testemunho. E a hora também que eu tive a oportunidade de estar junto no primeiro dia, no dia da posse, lá na Câmara. Também estávamos lá colhendo a Joênia, a primeira mulher indígena, e a lá, se fazendo presente, nessa linha de frente, em defesa dos direitos humanos, na Câmara dos Deputados. Bom, eu também quero saudar e agradecer muito o trabalho da comissão, dos servidores que estão trabalhando nesta comissão, pessoas que já demonstraram o carinho, o amor e a dedicação por esta causa. né? A gente vê esses materiais já tão bonitos, tão bem preparados e a capacidade de reunir pessoas nesse ambiente. Então, não tenho dúvida que nesse BN nós vamos fazer grandes coisas pela Comissão de Direitos Humanos, vamos fazer grandes trabalhos e os demais colegas que não estão aqui, mas a gente conta também com o empenho do deputado João Cardoso, que é professor, deputado Yolando, que tem levantado fortemente a bandeira de inclusão das pessoas com deficiência. Acho que a gente tem tudo para construir uma comissão fiscalizadora, uma comissão que acolha a sociedade, que seja empática às denúncias, aos enfrentamentos, às violações que acontecem todos os dias, mas também uma comissão propositiva, que tem aqui a capacidade de formular e de fortalecer os direitos humanos. Eu, como professor, acredito muito na educação para os direitos humanos. Tenho feito isso na minha trajetória docente e penso que é um dever não só dos educadores, os professores, mas de toda a sociedade promover essa educação para os direitos humanos. É papel dos meios de comunicação, é papel de todos os servidores públicos, também aqueles que estão na esfera privada. Não pode ser mais uma causa específica e que muitas vezes é distorcida. É né? uma causa que está apenas na mão daqueles que atuam na assistência, que atuam em espaços como este, no legislativo, mas tem que ser uma pauta de todos e todas. A gente tem que combater esse desvirtuamento do conceito de direitos humanos. A gente precisa retornar à sua origem, à sua gênese. O direito humano como algo que é de todos os humanos, não é de apenas de um grupo, de um segmento. Mostrar para as pessoas que foi uma conquista histórica, que custou sangue, que custou a vida de muita gente. Esclarecer o que significam esses direitos. Muitas vezes a ideia de direitos humanos está difundida sem uma materialidade, sem uma objetividade. Então a gente tem que mostrar especialmente para os jovens, para as crianças que falar dos direitos humanos é falar da liberdade que eles e elas têm, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, é falar da liberdade intelectual, da liberdade científica, é falar do direito à vida, não só no sentido biológico dessa vida, mas no sentido existencial, da vida plena, da vida digna, do direito a ser, do direito a existir conforme a pessoa se entende, na sua orientação, na sua condição, é falar do direito à igualdade especialmente num país como o nosso, de muitas desigualdades, mas eu quero frisar aqui é a importância de lutarmos pela igualdade de gênero, da oferta, das condições para que as mulheres tenham o seu espaço, tenham a sua representação. É falar do direito à segurança jurídica tão violado no Brasil, mediante um papel, muitas vezes, questionável do poder judiciário, que não faz a lei valer, que é seletivo, esse poder judiciário que escolhe a pena conforme o réu, que negligencia a maioria da população mais pobre, que sequer tem acesso a um advogado, tem acesso à justiça, na grande maioria das vezes, e falar do direito da propriedade, mas fundamentalmente do uso social dessa propriedade. O Brasil é um dos grandes concentradores de terra, é um dos países que não respeita e que não faz valer a função social da propriedade, e a gente está aí enfrentando diversos conflitos, especialmente no campo, por causa dessa questão. Vai falar também dos direitos sociais, que garantem o estado de bem-estar social, a gente poder aqui pautar o direito à educação. E aqui no DF, especialmente, estamos passando por uma sensação, por uma situação muito delicada em que se entende a educação como medo, como imposição. Ao invés de debater a formação dos professores, debater a estrutura das escolas, colocaram policiais dentro dessas escolas para intimidar os meninos. É pautar aqui o direito à saúde como um direito e não como uma mercadoria. A saúde tem que ser pública, o SUS tem que ser forte e que não pode ser substituído com propostas absurdas a exemplo desse instituto que foi aprovado aqui nesta casa em janeiro e que é um caminho para a privatização, para o desmonte do SUS. Falar da assistência e tirar das pessoas a ideia de que assistência é assistencialismo. Assistência é assistência aos desamparados. É o Estado garantir que as pessoas não morram, que as pessoas elas não fiquem cada vez mais vulnerabilizadas. E tantos outros direitos sociais como o lazer, o transporte, estamos no um debate aqui sobre passe livre. É falar de direito à moradia é falar do direito à previdência, que mais uma vez agora está em debate, com possibilidades de afrontas, de retrocessos. E, por fim, falamos aqui dos direitos políticos, que vão muito além do voto, da participação formal, mas a gente precisa caminhar para a radicalização da participação social, para a radicalização da inclusão na política. Esta casa aqui perdeu uma grande oportunidade no final do ano passado, quando havia um projeto em discussão, para permitir o reconhecimento das assinaturas digitais em projetos de lei de iniciativa popular. A Câmara, a Câmara Legislativa poderia ter sido vanguarda no país, como a primeira Casa Legislativa a reconhecer esse tipo de participação. Não reconheceu. Né? Reprovaram esse projeto e a gente vai voltar a essa discussão nessa legislatura. É falar da participação também institucionalizada nos conselhos, garantir voz nesses conselhos. Muitas políticas estão sendo aprovadas sem ouvir os conselhos, especialmente o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, como... Foi o caso dessas políticas que eu citei, a militarização foi imposta sem conversar com o Conselho de Educação, o Instituto de Gestão Estratégica foi aprovado sem conversar com o Conselho de Saúde, é fortalecer o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e tantos outros. A gente precisa dessa estrutura formal também da participação e trazer as pessoas aqui para dentro. Acho que é o mais importante, fazer com que essa participação ela seja contínua, perene e efetiva nos processos de deliberação e aprovação desta casa. Então, falar de direitos humanos é falar disso tudo e muito mais. E... Espero que a gente possa, cada um aqui, cada uma, ser multiplicador dessa educação para os direitos humanos. Seja lá onde vive, trabalhe, atua, na casa, no escritório, na repartição, no serviço, que exerce. Sejamos todos defensores e multiplicadores dos direitos humanos. Obrigado. Queria aproveitar esse momento para dizer que nós convidamos muita gente aqui que a gente acha que tem que ser lá uma parceria com a gente. Né? E aí eu queria é, primeiro citar essas pessoas, pedir que elas sentassem aqui na primeira fileira, algumas já estão aqui sentadas, né? que são representantes governamentais de outros órgãos, que a gente quer selar uma parceria ao longo desses, desses próximos anos aqui na Câmara Legislativa, especialmente na defesa dos direitos humanos e na gestão, condução da Comissão de Direitos Humanos. Então está aqui presente o subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Cidadania, o senhor Juvenal Araújo, Obrigado, Juvenal, de estar sentado aqui na primeira fileira. A delegada-chefe da DECRIN, a senhora Ângela Maria dos Santos, muito importante, uma conquista da DECRIN aqui no Distrito Federal. O subdefensor público-geral do Distrito Federal, Daniel Vargas de Siqueira Campos, sentar aqui com a gente na primeira fileira também. O inspetor Jorge Teógenes Abreu, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal da Regional... Oi? José. José, ah, desculpa, José Teógenes, é isso? Acertei, então... Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal da Regional do DF, é isso? E também o senhor Célio Melis Júnior, Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, que está presente aqui. O segundo sargento José Gilmar de Oliveira, do Centro de Políticas Públicas da Polícia Militar do Distrito Federal, muito obrigado pela presença. E Eduardo Cunha, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal, que está com a gente aqui. Muito obrigado pela presença, Vou sentar aqui também na frente, na primeira fileira com a gente. A gente tem feito algumas algumas primeiras medidas na comissão de direitos humanos da, da câmara legislativa que para nós são muito importantes. Né? Nós somos uma das poucas comissões que na primeira reunião já aprovou um projeto, né? Então foi um projeto de autoria do deputado Chico Vigilante que institui a igualdade de gênero, defesa da igualdade de gênero. Né, para as empresas que têm convênio com o Distrito Federal, né, que atuam em parceria com o Distrito Federal, a igualdade salarial de mulheres e homens. Né? Então, foi uma, um projeto importante, que eu acho que já dá um saldo de trabalho que a comissão quer fazer, ampliando e acelerando a tramitação dos projetos que têm relação com os direitos humanos. A gente também está numa luta institucional, Marcelo, muito forte aqui na casa, que é a luta para que a comissão tenha um reconhecimento político é de uma comissão de mérito. Então, vários projetos que antes não passavam pela Comissão de Direitos Humanos começam a passar pela Comissão de Direitos Humanos. E é uma luta provar para as pessoas que aquele tema, que aquela pauta são pautas de direitos humanos. Imagino que a deputada Aléa também tenha relatos sobre essa experiência aqui. A gente tem feito isso. A realização da campanha, que está maravilhosa, direitos humanos por inteiro. Acho que essa casa nunca viu. Uma coisa tão linda assim, ó. Eu estou entusiasta. Muito bonita a campanha, maravilhosa. Direitos Humanos por inteiro para discutir e apresentar para as pessoas a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. né? O incentivo a práticas de direitos humanos aqui, né? com pessoas que vivenciam a luta e a defesa de direitos humanos, chamado Projeto Dando Vez e Voz. Curso de Capacitação em Direitos Humanos pela ELEGES. A Comissão de Direitos Humanos também está organizando a Feira de Produtos Orgânicos oriundos da Agricultura Familiar. A ideia é que seja uma vez por mês, aqui na Câmara Legislativa. E montando um núcleo que já existia, mas nos últimos tempos já não existia tanto, com tanta força, o um núcleo de atendimento às denúncias de violação de direitos humanos, com a construção de um protocolo específico para o atendimento a essas denúncias, para dar encaminhamento a essas denúncias fiscalização, visitas institucionais e diligências a equipamentos públicos e instituições privadas prestadoras de serviço no Distrito Federal. Então, essa é um pouco uma função ampla que outras comissões do Brasil fazem, que é nosso papel, que a Comissão de Direitos Humanos aqui, da Câmara Legislativa, já fez em outros momentos, já fez de forma muito qualitativa. Então, é importante a gente resgatar um pouco esses processos. Né? Porque a deputada Erika me contava, um, um tempo da de uma jornada de fiscalização que vem na saúde, que produziu um relatório que foi muito importante. E eu acho que a gente precisa resgatar um pouco isso. Do processo legislativo, a gente também tem uma resolução que altera é, o papel da comissão. Vocês sabem que hoje a Comissão de Direitos Humanos ela acumula a ética e decoro parlamentar. Né? E isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho da comissão. Né? Muita gente fala faz, não tem que separar para você ficar aí na presidência da ética e decoro parlamentar. Só que, ao mesmo tempo, isso atrapalha muito o desenvolvimento de um trabalho de direitos humanos. Porque qualquer denúncia que chega sobre um parlamentar paralisa o trabalho da comissão, atrapalha e os direitos humanos não têm destaque. Né? Então, a gente está lutando, isso foi um acordo dos parlamentares no, no início do ano, com a formação da mesa de diretora, para criar um conselho de ética depois do parlamentar e deixar a comissão de direitos humanos, de direitos humanos, cidadania, e a gente quer ampliar na proposta de resolução que já foi assinada para a legislação participativa. Seria uma estratégia de copiar o modelo do Senado, que as proposições de legislação participativa entrassem também via Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que isso pode ser é, bem transformador para o papel da comissão e para fortalecer também a comissão na relação com a sociedade, isso é muito positivo. A gente tem trabalhado muito nesses dias, não só com a fiscalização, com a compreensão do processo dessa casa. Como o Leandro falou, as batalhas já foram muitas. A gente enfrentou aqui numa convocação extraordinária uma abertura muito perigosa para a privatização da saúde no Distrito Federal, com as empresas médicas e a ampliação do Instituto Hospital de Base para o Instituto de Gestão Estratégica. Estamos enfrentando a militarização das escolas e uma militarização às avessas, porque o problema em si não, é, não são alguns valores da militarização, mas existe um, uma, uma questão que está dada, que é uma militarização feita sem nenhuma discussão com a sociedade, do ponto de vista democrático, né, primeiramente. Então não teve qualquer discussão. Depois houve a sessão de policiais militares para trabalhar nessas escolas que não têm necessariamente formação pedagógica ou qualquer formação para lidar com a educação. Ninguém sabe qual é o investimento que nós vamos ter nessas, nessas escolas e também a forma como foi feita a militarização das escolas foi por meio de um, um convênio entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação, sendo que a militarização em outras experiências do Brasil foram por projeto de lei, para poder ter discussão na, nas casas legislativas e aqui não aqui não foi projeto de lei, um processo de militarização que a gente sabe que tem já vários problemas em relação ao atentado às intimidades, à identidade dos estudantes que nas escolas, sem os próprios policiais saberem qual é o papel deles na escola, qual é o papel da disciplina, a inspetoria de disciplina, que vai entrar em sala de aula quando o um professor faltar. Então, há muitas dúvidas sobre um projeto que nós achamos que é muito equivocado e que as escolas precisam de mais diversidade, de um outro projeto educacional e uma outra lógica pedagógica, né? então isso é um problema. E estamos enfrentando também aqui o passe livre. O governo enviou um prédio nessa casa que é para restringir, acabar com o passe livre estudantil. Inicialmente era acabar. Né? Agora é para restringir o passe livre estudantil. Então um ataque à juventude é uma conquista que nós temos no DF desde 2010, foi fruto da luta, da participação dos movimentos sociais. Então é mais uma pauta, né? lendo de resistência que a gente fica aqui. É todo dia é uma resistência nova. É, nessa casa e a gente sabe que tem outros projetos que também vão, vão de encontro aos princípios e valores que a gente defende. Então, essa comissão tem que funcionar e tem que funcionar bem para a gente poder fazer muita diferença em tantas agendas que não estão representadas nesse espaço aqui. Então, por isso a importância dessa comissão e por isso também a gente deu muita importância a esse evento para apresentar essa comissão, que é uma comissão que a gente quer que funcione todos os dias. Uma comissão que a gente quer que todos os órgãos que estão que aqui, aqui hoje, eles possam contar com a gente como parceiros, que né, essa comissão para trabalhar todos os dias, desde a diligência, as inspeções, a produção de um relatório, uma discussão técnica e a produção de conteúdo para a educação de direitos humanos na nossa cidade. A gente precisa ressignificar direitos humanos numa época onde as pessoas tentam o tempo inteiro desqualificar esse conceito. Eu acho que é por isso os direitos humanos por inteiro. Né? E aí os direitos humanos aqui para nós é o direito também, o Freixo fala muito isso, é o direito do policial militar, né, uma guerra tão desigual que a gente vive no Brasil, é o direito da população em situação de rua. É o direito do negro, da negra. É o direito do LGBT, né? E que eu não canso dizer que tenho orgulho de ser o primeiro LGBT que ocupa uma vaga nessa casa, assumido, né? Mas o primeiro LGBT que ocupa uma vaga nessa casa já com fa... outros Alfredo ah, já passaram por aqui, mas assumido, orgulhoso da orientação sexual, que tem coragem de debater esse tema com tranquilidade, verdade, né? É, eu acho que isso <risos> Eu acho que isso, isso é importante, porque a gente vai debater esses temas em tempos tão difíceis, com tranquilidade. Né? Discutir isso significa também apostar em políticas públicas que possam responder aos problemas e à violência. Então, também a defesa da população negra, a defesa da liberdade e a pluralidade religiosa das mulheres. A gente vai entrar no 8 de março agora. E eu acho que é fundamental essa casa apresentar uma agenda para o Distrito Federal em relação a esses temas. Então, tenho orgulho de estar aqui, conduzindo com gente, com pessoas tão especiais nessa mesa e pessoas tão especiais nessa plateia, a apresentação da nossa Comissão de Direitos Humanos. E eu queria passar a palavra à nossa convidada, é, que veio aqui prestigiar o nosso evento, a deputada Áurea Carolina, também, para dar uma palavra fazer uma saudação para a gente. Muita honra. Satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Muita alegria, Fábio, que você esteja na presidência dessa comissão, na construção desse trabalho coletivo, Leandro e todos que estão se empenhando para não só qualificar um espaço legislativo de incidência, de participação da população, mas para fazer esse engajamento na educação integral pelos direitos humanos. né? Que, desse momento terrível que a gente está vivendo também, a gente precisa puxar as coisas por inteiro. Não dá para a gente falar de direitos humanos e tratar da democracia nas suas frações. né? Por isso, a participação popular é tão determinante na construção desse processo. Quando a gente fala das lutas feministas, antirracistas, das lutas pelo direito à moradia, por uma cidade digna, em que as pessoas possam circular sem sofrer violência. Quando a gente diz de justiça socioambiental, é, nesse momento em que as empresas de mineração e tantas outras empresas têm cometido crimes terríveis que dizimam populações inteiras, a gente está falando de uma democracia que acontece no cotidiano, nos mínimos detalhes, e que, portanto, precisa impactar as instituições. E também me alegra ver tantas pessoas que atuam em instituições diversas aqui, tanto na sociedade civil quanto no poder público, fazendo esse entrelace aqui. Precisamos dar as mãos mesmo, porque estamos todas e todos ameaçadas e ameaçados nessa conjuntura também é uma honra muito grande estar aqui com Leandro, com Érica, nossa mestra, precursora, que tanto nos ensina, nos inspira na sua história de vida e o Marcelo também, né? São décadas de vida entregue a essa causa tão maravilhosa, tão libertária e que portanto é tão atacada, né? Quando a gente fala das nossas liberdades, a gente está dizendo de um mundo sem fronteiras de um mundo em que as pessoas possam existir na sua potencialidade, que não sofram nenhum tipo de restrição na sua busca por crescimento, por aprendizado. E a convivência coletiva, a nossa capacidade ou não de conviver, vai dizer da qualidade dessa busca. Né? Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma temporada de constrangimento dessa busca por liberdades por emancipação, por uma sociedade em que todas as pessoas caibam da forma como são, que não sofram nenhum arranhão por serem como são. Né? Essa é a grande questão da democracia. É, e também não é à toa que a gente está sofrendo esse retrocesso, porque nós avançamos muito. Nós conseguimos alcançar espaços antes inimagináveis. E a gente conseguiu fazer isso às custas de uma continuidade de luta que é um processo ancestral. Nossos passos vêm de longe. Várias vieram antes de nós e trilharam esse caminho. Criaram as condições e as oportunidades para que nós estivéssemos aqui. Isso é especialmente caro nas lutas antirracistas, feministas e da comunidade LGBT. dos povos e comunidades tradicionais também tão ameaçados nessa conjuntura. Das maiorias sociais que são sangradas todos os dias e eu quero saudar especialmente as pessoas que fazem um debate dentro da política de segurança pública, porque de fato nós temos sido derrotadas na narrativa pública em relação a essa política especificamente, né como que é urgente reverter esse imaginário tão brutalizado sobre direitos humanos para que a gente consiga demonstrar que a gente quer efetividade no trabalho das polícias, um trabalho baseado em evidências, numa investigação consistente, em que o sistema prisional possa minimamente assegurar as condições de direitos da população carcerária, em que a gente possa desencarcerar a população num processo progressivo, em que a gente possa ter um conjunto de políticas para ter justiça de verdade. Não investir mais no endurecimento penal, que só reitera o genocídio da população negra e pobre, e investir em alternativas de responsabilização, de reparação de danos, de justiça restaurativa. É isso que a gente busca e a gente sabe que faz efeito. É isso que transforma a sociedade numa cultura de não violência. Mas a gente está vivendo um tempo em que tudo isso é confrontado com bastante obscurantismo, com bastante mentira, com bastante especulação e conspiração. Mas seremos firmes e vamos continuar ocupando esses espaços institucionais. A luta precisa dessa mediação entre os espaços autônomos que acontecem aí pela sociedade, nos territórios. E a institucionalidade, a gente não pode abrir mão da institucionalidade e esse esforço, Fábio, de tornar a comissão mais resolutiva, né, que ela possa ter uma apreciação de mérito, que a questão do conselho de ética seja feita separadamente para que não haja colisão nos objetivos do trabalho, sobretudo trazendo a dimensão da participação popular é tudo imprescindível mesmo para o nosso avanço coletivo. Essa temporada difícil que a gente está vivendo vai passar, esse pesadelo não vai durar para sempre, e nós estamos no momento certo, no lugar certo, fazendo essa construção com muito compromisso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença, pela força, pela significado, pela né? tua presença também na Câmara Federal. E como deputada na Câmara Municipal do PH antes, né, o Gabinetona, que é essa construção que vocês fazem coletiva, é inspiradora para todos, para todas nós aqui também, com certeza, essa presença é muito importante. Queria registrar ainda a presença da professora doutora Anaí Cario, da Universidade de Brasília, que é uma professora. Aqui. É uma professora mesmo, né, de uma, duas disciplinas. O Defensor Público, do Núcleo de Coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do DF, Rodrigo Duzin... Duzinik Duzin... Duzinski. Duzinski É um nome difícil, né? Duzin... É, a Fernanda Falcomer do Paves Karina Figueiredo da Secretaria Executiva do, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Patrick da Silva dos Santos da Comissão de Diversidade da OAB-DF Mônica Gonçalves Matos da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF é, Monique... Molinari, da OABDF, Rafael Souza, professor da Secretaria de Educação, Diego Moreno, subsecretário de Igualdade Racial, muito obrigado aí pela presença do GDF, Mariana Cabral, da UBdF, José Mauro Ribeiro, da UNB, da Adumbe, Denise Costa, Denise da Costa, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OABDF, José Francisco, da OABDF, Michel Platini, que é presidente do Brasília Orgulho, que organiza a nossa parada LGBT de Brasília. Jaqueline Correia de Souza, coordenadora do Coletivo da Cidade, da Estrutural. Flávio Breves, que já foi nosso coordenador LGBT aqui da cidade. Muito obrigado pela presença. professora da de Educação. Graziela Diniz, advogado da Comissão de Direitos Humanos da UAB de Sobradinho. Rosemiro Cândido também, especialista socioeducativo, meu colega do sistema socioeducativo. E da Associação de Especialistas do Sistema do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, pedagogo do CAGE, já teve muitos projetos importantes aí com os meninos também do Sistema Socioeducativo, obrigado. E agora eu vou passar a palavra para a ex-presidenta dessa Comissão de Direitos Humanos, a deputada Érica Cocay, uma lutadora aí da nossa cidade, que hoje faz a batalha na Câmara Federal, também foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, né? tá nessa agora que está decidindo ainda, né? designando as comissões. Obrigado pela presença e eu passo a palavra. Eu queria agradecer ao Fábio, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar aqui, compondo essa mesa e, e com todas as pessoas que constroem um andeio de direitos todos os dias, as pessoas que estão aqui nesta atividade da comissão. E eu agradecer também a oportunidade de rever um pouco a história, que a minha história faz parte, inclusive, da história dessa comissão, Eles se confundem, em grande medida, em função da... eu ocupei por muitos anos, muitos anos, a Comissão de Direitos Humanos aqui, que hoje é ocupada é, pelo Fábio. E penso que são grandes desafios que estão postos. Primeiro porque, se alguém me perguntar o que são os direitos humanos, eu diria... são os direitos para que a gente possa viver como ser humano. um é? então, ser humano, nós não somos donos da vida, fazemos parte de uma trama de vida que é belíssima e diversa, mas nós temos peculiaridades que a nossa humanidade nos carrega. E tem peculiaridades, porque somos os seres que conseguem ter consciência da vida, pegar a vida pelas mãos e transformá-la. Portanto, a gente se faz humano na luta, a gente se faz humano na transformação das nossas realidades, na condição de sujeito. Sujeito, ai sujeito, essa condição de sujeito, esse assujeitamento Usando o termo de auto-sé, esse assujeitamento Ele está tão presente é? se a gente pensa que nós estamos lutando para que nossos corpos sejam nossos corpos Para que a nossa voz seja a nossa voz Para que as nossas vidas sejam as nossas vidas E para que o nosso não, e falo das mulheres, seja o nosso não então, portanto, essa condição de sujeito, ela é rompida. Ela, é, ela faz com que nós tenhamos uma humanidade também ferida. Na liberdade a gente se faz humano. E a gente se faz humano com o outro. A gente se faz humano na alteridade. Porque é, é na diversidade que a gente se reconhece e constrói as nossas diversas identidades. Ninguém tem uma identidade só. Nós somos tanta coisa dentro de, desse compasso da vida que nós vamos traçando e utilizando enquanto instrumento para traçá-la todos os dias. Isso são os direitos humanos. E os direitos humanos pressupõem a sua universalidade. Eles são universais. Você não pode assegurar um direito é, em determinado local e não assegurar em outro local. E são interrelacionados. Você não vivencia um direito sem assegurar outro direito. E quando você garante um direito, você é avestrada para garantir outros, porque você vai se despendo de todas as formas de dominação que existem. A condição de você é ser é, de um processo com tantas opressões, inclusive uma opressão midiática, que é invisibilizada, onipresente, e que vai entrando dentro das casas e vai capturando corpos, capturando desejos, capturando formas de ver a vida, e derramando desejos que foram construídos pelo próprio mercado. É como se os desejos fossem engolidos e não construídos a partir da relação com o outro. Em uma sociedade onde nós temos muito sofrimento psíquico, porque a sociedade que encaminha duas mensagens, consuma para o de respeitar e não dá o direito de consumir. Portanto, a sociedade dilacerada, com muito sofrimento psíquico, uma sociedade onde é, você tem poucos espaços públicos, os espaços públicos foram moídos, portanto, o direito à cidade ele é um direito revolucionário nesse período, porque eles foram moídos, não tem espaços públicos, ao contrário, é como se as instituições totais fossem também os locais onde se quer morar, que são os condomínios fechados, e produzidos, e as escolas com militares, as escolas com é, grades, com arame carpado, com altos muros, você passando ao, ao largo dela, você não a diferencia de um presídio. Então, portanto, nós estamos venciando isso. E num processo de ruptura democrática, que se deu através do impeachment sem crime de responsabilidade, mas que se dá agora... De outra forma, a democracia está sendo moída. E a democracia e direitos, democracia, direitos e liberdade, a gente não tira um do outro. Porque são os direitos que levam a democracia para todos os cantos e a transformam numa democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Leva para as dobras, para o Brasil profundo, para o Brasil esquecido. Mas é a democracia que é pilar para a realização de direitos. E direitos não são qualquer coisa porque todos os direitos têm muito corpo moído, tem muito corpo machucado. Todo direito tem é muito grito, reíno, é grito calado. Todo direito é construído com muita força, com muita luta, mas também com muita dor. Portanto, direito consolida tanta coisa, é fecho de tanta coisa, significa em né, tantos locais e tantos tecimentos. Por isso, eu queria dizer que, Fábio, é muito bom tê-lo aqui na Comissão de Direitos Humanos para que nós possamos, enfim, fazer com que os direitos sejam vistos enquanto direitos, porque houve uma apropriação. As pessoas, alguns segmentos se apropriaram da discussão de direitos humanos para deturpá-lo, para poder fazer com que ele... É como se fosse sequestrada a concepção de direitos humanos para dizer que direitos humanos é o apoio a bandido é... enfim, ninguém defende a impunidade ninguém defende a impunidade é? a impunidade ela naturaliza a violação a impunidade ela enfraquece o Estado Democrático de Direito porque a impunidade faz com que as pessoas não acreditem na sua própria força de que a justiça social e a justiça institucional possam ser efetivadas mas todas e todos nós temos a liberdade e a oportunidade, deveríamos ter a oportunidade e temos que viver a nossa humanidade, a nossa humanidade sentida. Quando era da Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos uma campanha que era com direitos somos humanos por inteiro. E falava interesa, como você fala, interesa. Com direitos somos humanos por inteiro, para que nós possamos viver a liberdade, a condição de. de a condição de sujeito a afetividade, a amorosidade a alteridade tudo isso que indicam as nossas as, os nossos, a nossa própria humanidade e por fim dizer que é importante que se faça isso essa iniciativa da comissão, penso eu porque você vai construindo redes primeiro porque as redes são horizontais não é? tipo roda de capoeira de roda de capoeira a gente se vê por inteiro, todo mundo faz alguma coisa e a gente vai se vendo, e a gente vai jogando, e a gente vai é, fazendo arte, e a gente vai lutando e tantas coisas. É horizontal. Segundo, que é diversa. Uma rede sempre é construída com diversidade. E terceiro, que é, é um reconhecimento das nossas incompletudes institucionais, humanas, onde a gente, com o outro, busca uma completude, seguindo o movimento esse de Eros, que buscava e que foi cindida a sua completude, e que se busca eternamente esta completude com o outro, ou com os outros. É assim que a gente se completa, para trazer pelo menos três aspectos, que faz parte do mandato do Fábio, e faz parte da sua história, e que faz parte da história dessa comissão. O direito de ser, uma sociedade que nos quer coisa. Coisa. Que um vale nos faz coisa. E corpos mortos. O direito de ser. O direito de amar, uma sociedade que naturaliza a violência. O direito à cidade e à liberdade. Então, portanto, fico extremamente feliz de estar neste momento o lançamento desta campanha e tenho muita convicção de que a comissão vai cumprir a sua função, como diz a música ah, ainda vai cumprir ou vai voltar a cumprir ou cumprirá na plenitude o seu ideal para que a gente possa dizer que acima de tudo a gente canta é casuça quando diz Senhor piedade para essa gente Cadeta e covarde. Muito obrigado, Erika. Para nós é muito importante ter você aqui, hoje, nesse dia, para toda a equipe, acho que do mandato, para toda a equipe da comissão, porque, sem dúvida, a memória histórica da tua luta na comissão fez muita diferença nessa cidade e eu acho que se a gente está aqui hoje também é parte desse processo de luta e resistência a gente vai se compreendendo aos poucos né parte desse processo mas eu acho que a tua vinda aqui hoje é muito importante para para selar isso e saiba que você tem aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa hoje um parceiro para tantas lutas que a gente vai ter aí no próximo período é, queria registrar a presença do Elianildo Nascimento do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa muito obrigado aí pela presença e eu queria passar a palavra ao companheiro, o pessoal, agora é deputado federal, mas foi três vezes deputado estadual do Rio de Janeiro e teve muito tempo à frente também da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Obrigado pela presença, pela visita. A gente estava marcando já essas duas visitas aqui, né? e aconteceram. Também queria dizer para vocês que contem com o nosso mandato, com a Comissão de Direitos Humanos aqui do DEF, com uma sede, um anexo lá de vocês, para vocês precisarem. Aqui a gente está para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 o parlamentar costuma falar mais do que ouvir, né? mas, na luta por direitos humanos, a gente precisa ouvir. Precisa ouvir porque tem sabedoria de lutas colocadas que são fundamentais para essa luta que vocês vão trabalhar aqui. Então, a gente precisa deixar, a gente criou no Rio de Janeiro uma coisa que foi o um Mecanismo de Prevenção contra a Tortura, que foi um dos primeiros que a gente criou no Brasil. É um mecanismo, né? enfim, são pessoas eleitas vinculadas ao Poder Legislativo que entram nos lugares de privação de liberdade.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 mas a gente quer tentar, a gente quer tentar, a gente quer ser mais um. Já tentamos muito e a gente quer continuar tentando de alguma forma nesse processo. Eu é, queria passar a palavra também para algumas saudações, eu acho, de nossos parceiros. Passar para o subsecretário de Direitos Humanos, da Secretaria de Justiça, o Juvenal, para fazer uma saudação para a gente. Obrigado pela tua presença. Agradeço também ao secretário, Gustavo. Acho que foi importante a iniciativa do DF ter assinado na sexta-feira o Pacto Nacional contra a LGBTfobia, né, que ele não tinha até aqui assinado. Acho que muito importante essa iniciativa. Boa noite a todas todos. Né? Aqui representando também o secretário Gustavo Rocha é, e cumprimentar todos os deputados aqui. E nós assinamos essa semana, com a presença do deputado Fabio deputada do deputado Érica Concai, é o Pacto Nacional de Combate à LGBTfobia. O secretário Gustavo era o ministro de Direitos Humanos na gestão anterior, eu era o secretário nacional de Igualdade Racial, e, e nós então viemos para, para a Brasília com o desafio de fazer com que nós tenhamos efetivo federal para referência de Direitos Humanos no Brasil. A deputada Érica era uma grande companheira no debate, somente ligada à questão da diversidade religiosa, e um dos embates nossos do STF é a questão dos abates de animais, em sacrifício de animais e rituais religiosos, sequer sabem que nas religiões de matriz africana não há o sacrifício e si, a sacralização né? esses alimentos, esses animais eles servem de alimento para a comunidade que esses terreiros, essas casas atendem e eu fico muito feliz de, de estar aqui e, e parabenizar, deputado é, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara parabenizar a todos vocês pelo trabalho brilhante e essa campanha não tem como não sermos parceiros e trabalhar para que realmente a garantia dos direitos das pessoas do Distrito Federal, seja é, prevalecido, seja protegido e que nós possamos é, lutar por, uma, por uma, um Distrito Federal ainda mais igual. É, Deputada Áurea, eu sou também mineiro e fico feliz de, de vê-la aqui e a importância da sua representatividade para nós mesmos no Brasil e hoje está aqui na Câmara né, em todos os deputados aqui presentes. Muito obrigado, somos parceiros, deputado, por que vocês precisaram. Obrigada pela presença. Uh, passa a palavra aqui para a saudação à delegada-chefe da Tecrim, senhora Ângela Maria dos Santos. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui, cumprimentar é, a mesa de pessoas queridas e eu sou, tenho muito orgulho né, de acompanhar todos vocês e da pessoa do deputado Fábio Félix. Então, eu é, sou delegada-chefe da Decrim, é, para quem, quem fica de fora, né, é delegacia que trabalha com crimes de repressão aos crimes de, de ódio, de intolerância racial, é, discriminação religiosa, intolerância com relação aos crimes é, de orientar, pessoas com orientação sexual identidade de gênero, e também abrangemos duas temáticas que são os idosos e os deficientes e Rio de Janeiro, né, da, Acho que foi inaugurada também a Decra, é DECRADE, eu acho, né? É, a DECRIM é uma das poucas no país que engloba todas essas, essas cinco temáticas é, e a importância é bem bem significativa, é porque você já tem um atendimento ali de acolhimento e com todas essas essas populações vulneráveis. Né? Então a gente é, muito feliz de estar aqui no lançamento dessa campanha. Essa semana já tivemos também um ato muito importante né do, do comprometimento do governo com o Pacto Nacional é, de Violência Antigrafóbica. E a nossa política lá, o acolhimento da Tecrim. Da, da e o trabalho também, assim como é, foi falado aqui da, da Câmara Legislativa ser vista, dentro da comissão ser vista dentro da própria Câmara, a gente também tem essa essa política e esse trabalho do reconhecimento da DECRIM dentro da própria Polícia Civil. Né? Porque assim é uma luta também diária de, de mostrar para os nossos colegas a importância dessa delegacia, a importância é, da própria Polícia ser vista né? de, de um atendimento mais humanizado, mais, de um acolhimento. Não que as outras delegacias não, não possam atender essa população, mas quando vocês têm uma delegacia que se torna referência, inclusive, de capacitar os policiais de outras delegacias, porque, claro, nós não, consegui, consegui, não conseguiremos é, atender toda a demanda do, do Distrito Federal, mas a delegacia acaba tendo um é uma importância dessa capacitação de, de todos os profissionais para, para que tenham o mesmo atendimento de uma delegacia especializada. Então, a delegacia está de portas abertas aí, né? Vou, trabalho, a parceria, tanto com o governo, né, o subsecretário que tem sido um parceiro, a gente está numa parceria aqui com o Carnaval também, é, com respeito de, de respeitar os direitos mesmo, os direitos humanos, e não é intolerância, não há racismo, é racismo, não é não, então, assim, são campanhas muito, muito legais, estive aqui também na campanha né, do, do Carnaval aqui do gabinete do deputado Fábio Félix. E a gente, claro, não, não conseguimos fazer é, a, a parceria com todos, é, mas assim a parceria ela está aberta no sentido de que estamos lá. Então, tudo o que precisar, a gente está de portas abertas e sejam muito bem-vindos é, bem-vindas né, à delegacia para conversar, para conhecer, para a gente aprender também nesse processo. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao subdefensor público geral do DF, Daniel Vargas. Tivemos também a, a defensora geral me mandou uma mensagem mais cedo, já que estava aí nas articulações, né? Obrigado pela presença de vocês. e A parceria sempre. Obrigado. Uma boa noite a todos e todos. Em primeiro lugar, dizer o privilégio de poder estar aqui com vocês, uma mesa tão qualificada, com discursos, experiências, visões de mundo tão ricas, e ter também ao lado, aqui no auditório, tantos companheiros de luta, né? pessoas que dedicam a sua vida à defesa dos direitos humanos. Tornam a defesa dos direitos humanos muito mais do que um meio de vida, uma verdadeira razão de viver. Então, para nós da Defensoria, nós que temos essa missão institucional de promover a defesa dos direitos humanos, para nós é, muito, é sempre um privilégio poder ter parceiras e parceiros tão importantes nessa luta árdua mas a mais importante luta que nós podemos ter na nossa condição humana que é defender a liberdade e a igualdade para todas as pessoas. Eu queria dizer que essa é extremamente importante, deputado Fábio, e oferecido a comissão, os deputados que compõem a comissão, deputado Leandro, fundamental, encontros como esse que permitam essa rica troca de ideias. A gente precisa estar junto, a gente que tem essa preocupação, Deputada Erika, que tem sido uma parceira histórica da Defensoria Pública. A gente que tem essa preocupação em promover a defesa dos direitos humanos precisa articular redes de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. E Nós vivemos um tempo difícil, não só no tocante, à proteção dos direitos civis, políticos, de defesa da democracia, mas também, sobretudo, no campo da defesa dos direitos sociais, econômicos e culturais. O PEDAD, o... o a pesquisa de amostra dos domicílios aqui no Distrito Federal, realizada, publicada recentemente, né? ao realizar uma contraposição entre os dados de 2015 e 2018, revelou o avanço da pobreza e da miséria. Revelou o avanço do desemprego. E a gente sabe o quanto o peso da ausência de oportunidades econômicas traz para a fragilização da participação democrática, da inserção educacional, e de tantos outros direitos que estão umbilicalmente ligados né, a essa noção fundamental de direitos humanos. O economista indiano Amartya Sen, que foi laureado pelo no prêmio Nobel em 1990, fez um conceito muito importante de direitos humanos quando ele associa isso à promoção de liberdades básicas. No fundo, quando a gente defende os direitos humanos, a gente, a gente afirma o compromisso de todas as pessoas terem oportunidades Básicas e essenciais de serem o que são, de estarem livres da pobreza e da miséria, de terem um teto, de terem uma formação educacional, de terem cuidados básicos de saúde e assistência social. Todas essas liberdades básicas são fundamentais para a afirmação da cidadania, porque ninguém consegue se efetivamente um cidadão participativo no regime democrático sem que tenha essas necessidades básicas satisfeitas. Então, é. Essa ideia de direitos humanos por inteiro, deputado Fábio, é fundamental e é, e é brilhante, porque o eixo de proteção aos direitos humanos precisa considerar todos esses direitos básicos que estão articulados em rede para a proteção das garantias básicas. A Defensoria Pública é, gostaria de expressar a imensa satisfação de poder fazer parte desse momento e o absoluto compromisso com essa campanha, em todas as suas fases de concepção e de execução. É, quero dizer do, do nosso compromisso institucional em promover a defesa dessas pautas e garantir a defesa dessas liberdades. É uma honra e é um privilégio poder fazer parte desse momento de união e no resgate, na defesa e nos avanços, como bem destacou o deputado Freixo, na, na, nessa, nessa nessa importante campanha. Reconstrução da narrativa dos direitos humanos na reapropriação do seu conceito fundamental, libertário e emancipatório. Muito obrigado. Estamos à disposição de toda a sociedade, das autoridades aqui presentes e do Parlamento para a construção dessa rede. Muito obrigado, Dr. Daniel, pela presença. E vou passar a palavra para o inspetor José Teógenes, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite a todos agradecer e a todas. Só antes do inspetor José Teógenes falar, queria agradecer aqui a presença da deputada federal, a Carolina. Ela vai ter que sair agora. Muito obrigado pela presença. <risos> Compromisso, Obrigado demais pela presença de vocês. Boa noite a todos e a todas. É, é o Fábio, na pessoa de quem eu saldo os que estão se retirando e, e, e o, Então, não, tudo bem, fica à vontade. É... Gente, é, vocês não imaginam a minha felicidade hoje nesta noite Eu sempre me preocupei Em que em entender a caminhada Para os direitos humanos Que os meus colegas não puderam fazer Porque eles não tiveram a história de vida que eu tive A minha história de vida, naquilo que eu não tive de dificuldade Eu busquei conhecer a dificuldade eu me aproximei dela das coisas mais desafiantes né? para entender e aí para elaborar minha inserção e minha militância dire... na... em sede de direitos humanos. Minha grande preocupação, né? eu que quando cheguei aqui em 98, quis entrar numa reunião lá na UNB e fui barrado porque eu era policial. Ora mais, eu achava que a polícia tinha que ser a primeira a ser chamada. Porque, enquanto nós não vencermos a distância e nos aproximarmos e começarmos a entender o policial entender o dilema da sociedade, as acuras que a sociedade passa e a sociedade entender os dilemas da nossa profissão, nós não vamos conseguir o policial próximo dos direitos humanos. Nós temos que entender, e é o que eu digo para os meus colegas, quem nos promove como agentes da lei? A lei. Nós vamos cuspir na lei? Como é que nós vamos cuspir no prato que garante a existência do ser, do agente policial, como agente que deve zelar a lei para que outros tenham seus direitos respeitados. E direitos humanos é uma coisa interessante. O de fora, que não entende, diz o seguinte: eu não gosto de direitos humanos porque só fala em direito, não. Na hora que você fala em direitos humanos, subjais a essa colocação o quê? O respeito ao direito alheio. E o que é isso? Dever. Ninguém fala e defende impunimento de direitos humanos, porque ele traz consigo, se eu digo que eu, eu defendo o direito humano e o direito humano é de todos, e aliás a minha definição é curtinha e grossa, uma definição que eu carrego comigo há muito, direito humano é uma pauta mínima de direitos, abaixo da qual não há humanidade possível. E se eu respeito a humanidade de todos, eu tenho o dever de que o meu direito, o exercício do meu direito, não seja tal que fira o direito do outro. Então, nada mais respeitador de, do, do cumprimento dos deveres do que se defender os direitos humanos. E estou aqui para dizer que estamos nessa caminhada de três anos de institucionalidade, de quatro anos de institucionalidade da polícia rodoviária como a única polícia, e tomara que todas, que isso ela ela deixe de ser a única em breve, que tem uma estrutura nacional articulada com organismos regionais de direitos humanos. Onde você encontrar, em qualquer unidade da federação, a polícia rodoviária federal, aí também estará... Uma estrutura regional de direitos humanos E a Nacional Que por sinal temos uma Será que ela já foi também? Ah, a Anjos, pronto É uma colega do Nacional tá? Da Comissão Nacional de Direitos Humanos que Eu tenho a honra de, de partilhar com ela essa, a, a presença Nessa noite aqui Então, gente, por favor Não esqueçam das polícias Vamos trazer Vamos debater Não é nos escondendo Fazer como o Freixo fez no Rio desafiou o Pop para vir, vamos conversar, conversar com o Bob. Pena, que parece que <risos> não convidaram de novo você doido para ser. É, chamaram uma vez só. Não, chamaram uma vez só, mas procurou o Bob para quê? Para não só para promover o seu o o seu debate, mas também para ouvir de maneira respeitosa e a partir daí elaborar políticas e sensibilizar. Políticas de sensibilização da sociedade para o drama que é ser polícia num país em que seis sobrenomes Aliás, sobrenome não, seis nomes, detêm metade da riqueza de no, da metade da população brasileira Seis pessoas nesse país, não se poderá dormir, a pessoa de bom senso não poderá encostar a cabeça no travesseiro Sem levantar no outro e dizer, eu tenho que lutar e eu, se já era, já tinha essa, essa vontade, 17 agora nasceu minha primeira neta. Parecendo, parecendo que ela, pedindo assim, meu avô, não se aposente, continue sua luta. Agora é que eu estou com mais energia, estou ficando mais velho e mais energético. Isso. Muito obrigado. Não fala isso não porque vão dizer que o Bolsonaro está atendendo a sua neta, não vai deixar de se aposentar não. É, muito importante sua fala, acho que essa aproximação que a fala do Marcelo já pregou e a gente tem tentado criar pontes, não é uma aproximação simples. Existem muitas resistências de todos os lados e também é, existem diferenças de cultura institucional. Né? Então, é uma, mas é uma luta cotidiana né? construir essa aproximação. É, eu queria abrir ver se mais alguém quer fazer uma fala né? que não, tá, não foi contemplado nessa, nessas listas iniciais aqui. E queria também fazer uma saudação, uma fala. A professora Nair Bicário. Certo? IAB, né? Ah, tá certo. A professora Nair, depois o Célio Melis Júnior, presidente do Instituto Arquitetos do Brasil. democracia e direitos humanos estão umbilicalmente ligados, né? a gente jamais vai conseguir um processo democrático com respeito aos direitos humanos, esquece, né? e sem respeito aos direitos humanos, jamais efetivamos a nossa ordem democrática. Né? Gostei muito da mesa, né? todos, Fábio, que eu já conheço, meu aluno muito querido, né? que seguiu essa trajetória da defesa dos direitos humanos, né, que hoje eu acho que é a grande luta emancipatória. E as universidades têm um papel muito importante, porque, como já foi dito aqui, é um trabalho de educação em direitos humanos. Né? É, se nós temos um, algo, vamos dizer assim, indispensável, e que todos os democratas dessa sala podem dizer que nós erramos de não ter feito a educação para a cidadania desde o primeiro dia do governo Lula. Este é um erro que nos custou muito caro, porque a nossa população teve um acesso a uma cidadania material, mas não a uma cidadania política, de compreensão do sentido democrático, do sentido dos direitos humanos e respeitar isso como algo que não se troca, né? não se vende, né? não se barganha por nada. Então, este país que tem a cultura do favor não conseguiu chegar na cultura dos direitos. Né? Então, acho que essa foi a nossa, vamos dizer assim, é, é, o, o, o que perdemos irremediavelmente como algo que a gente nunca poderia ter perdido. Né? talvez por falta de visão dos governantes, por nossa própria, dos movimentos sociais, os docentes, né, que também é, tiveram trabalhos mais restritos, mas hoje eu vejo o horizonte do trabalho político desse país em prol da democracia e dos direitos humanos em torno da educação e direitos humanos. E como já foi dito, eu reafirmo: não são só os professores, os nossos alunos. Né? Eu ajudei a fundar o programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UNB Começamos com o mestrado, o ano passado conseguimos o doutorado. E nossos alunos têm um projeto de Direitos Humanos na Escola, que nós estamos desde o ano passado, né, que nós iniciamos junto a alunos do ensino médio, e ficamos muito chocados com essa proposta de militarização das escolas. Né? Acho que o caminho foi inverso. Né? Ao invés dos governantes do DF decidirem, por uma educação em direitos humanos, que dialoga, trabalha com afeto, com alegria, com a criatividade, optaram por uma educação autoritária, né, Fecho, que você já lembrou aqui, extremamente impositiva. Né? Quer dizer, vamos fazer robôs, não pessoas, vamos dizer, pessoas nas suas individualidades, nas suas potencialidades, na sua capacidade de escolher o caminho. Né? Então, o DF fez um retrocesso enorme nesta política que acaba de iniciar em quatro escolas, e que nos deixa muito atemorizados em relação a esses resultados, né? porque o nosso trabalho é emancipatório, também foi dito aqui, Daniel falou, né? é, o trabalho emancipatório, nós queremos que as pessoas sejam libertadas, que as pessoas sejam é, generosas, justas né? e capazes de ter muito amor no coração, né? nós vamos dissolver esse ódio com muito amor? Ou a gente acha que tem outro caminho. Acho que não tem. Né? Então, nós precisamos viver com muito amor. Né? E essa prática da militarização das escolas é assustadora. Né? E houve uma certa aceitação dos professores, dos pais, principalmente nas áreas mais vulneráveis, onde ah, os estudantes sofriam uma série de violações dos seus direitos. Né? Então, isso... É algo que nós vamos ter que dialogar com muito cuidado, com muita, vamos dizer assim, sensibilidade, de perceber como é que os argumentos têm que ser construídos para que a gente possa, de certa maneira, mostrar, primeiro, só se aprende o que se gosta. Ninguém aprende o que é imposto. A neurociência agora já tem uma área que chama neuroeducação, e, e mostra que crianças e jovens aprendem o que gostam. Né? Então, como é que nós vamos pôr polícia dentro da escola? Que vai impor o corte do cabelo, a farda, a roupa, né? a, a, o jeito de se comportar, andar com a mão para trás? O que é isso? Onde é que vai ficar a emoção das pessoas, a capacidade de se relacionar de uma maneira assim, amorosa, afetiva, criativa. A escola é um poço de inventividade, né? E hoje, a, os estudos mais avançados mostram que a criatividade é o principal da vida das pessoas. Se você é uma pessoa criativa, você lida com todos os desafios que a vida te oferece. Né? na sua família, no seu grupo de amigos, no seu trabalho, enfim. A criatividade é a alma da nossa capacidade de responder positivamente a tudo que nos acontece. Né? E, e como é que nós vamos chegar lá com imposições? Né? Nenhuma, eu não tenho nenhum preconceito com os militares, é só um diálogo que nós vamos ter que abrir né? para mostrar que o processo educativo é nesta linha da educação de direitos humanos. Não tem outra forma de, de educar. E Paulo Freire é o nosso mestre, né, Paulo Freire é Brasil é conhecido no mundo inteiro porque temos Paulo Freire. Brasil é respeitado co, pela nossa proposta educacional, não é que Paulo Freire criou, inventou, né? assim como o Brasil também inventou o orçamento participativo, né? o DF fez na gestão do Cristóvão Guarque, e hoje o orçamento participativo está no mundo. Foi para a América Latina, Europa, Estados Unidos, África, Ásia, até a China faz. Né? Claro que num formato diferente. Então, é só, desculpe aqui, demorei um pouco, mas para dizer que as universidades estão nesse caminho, elas são um polo de resistência, a todas as formas autoritárias e obscurantistas. Vou passar a palavra ao Célio Melis, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Já ia fazer a fala, né? mas muito obrigado pela presença e compor o nosso evento, colaborar. Boa é... é, bom noite a todos e todos. É... Gostaria de agradecer imensamente o convite, quero dizer que para nós, do tipo de acesso no Brasil é um, é um prazer estar nessa luta, especialmente no momento que vivemos uns tempos muito difíceis, queria ressaltar um pouco da potência de direitos humanos por inteiro, porque uma das grandes dificuldades que nós vivemos hoje é a guerra narrativa. A técnica utilizada pelo lado de lá para subverter tudo que é tudo que a gente construiu, a sociedade como um todo construiu, ela é muito sutil. Ela, ela capta fragmentos de verdades e constrói uma mentira e a história dos direitos humanos Defendem bandido ela é, ela é uma síntese dessa prática Nefasta Que se espalhou e a gente deixou Acho fundamental E por isso eu também acho Brilhante é, A potência A forma como, como A síntese dessa frase Constrói pra gente Uma narrativa De uma forma simples Que é como a gente vai ter que agir uma outra, uma outra mentira construída num fragmento de verdade é dizer que os nossos direitos não cabem no orçamento. E isso está introjetado na cabeça de todo mundo aqui. É, não é à toa que essa reforma da Previdência que foi colocada em discussão, ela não é nova, ela já está sendo discutida desde o golpe, desde o antes do golpe, enfim. É, e que a gente está quase convencido de que, realmente, nós temos que abrir mão da nossa aposentadoria para dar dinheiro para banqueiro. Então, assim, a, a, a nossa responsabilidade é muito grande em desconstruir todo, todo, todo esse discurso. Então, assim, é, eu me coloco pessoalmente, coloco o IAB, não só o IAB do Distrito Federal, também represento aqui o IAB nacional, do qual eu sou vice-presidente. Tenho certeza que a gente pode construir algo junto e eu gostaria de sugerir que dentro desse grande guarda-chuva dos direitos humanos a gente coloque também uma centralidade no direito à cidade, que é a nossa pauta específica, em que a gente tem um grande desafio, desafio pela frente diante da a desigualdade do país que se reflete na distribuição espacial, socioespacial e econômica, não só aqui em Brasília, mas no Distrito Federal. Então, muito obrigado, é, parabéns pela iniciativa e conte com a gente para que a gente consiga levar esse debate à frente. Muito obrigado, muito obrigado pela presença, pela presença. Eu queria aproveitar para fazer um convite todo mundo que está aqui, infelizmente, dia 14 de março, faz um ano da execução da nossa companheira de partido, Marielle Franco, num, numa execução que a gente não tem resposta e a gente vai, não vai deixar isso passar em branco aqui no Distrito Federal, a gente vai fazer algumas atividades em memória à história, ao legado da Marielle, também pedindo justiça para a Marielle Franco e a gente vai estar tá fazendo uma campanha na internet para produzir as plaquinhas lá do Rio de Janeiro, e poder distribuir 365 plaquinhas representando um ano lá na Praça Zolim dos Omidos Palmades, na frente do CONIC. Né? As plaquinhas como são caras, a gente está fazendo essa vaquinha lá pela internet, tem um link, para todo mundo que quiser colaborar aqui em qualquer quantia, e a gente quer produzir esse grande ato simbólico. Depois a gente vai fazer às 5 horas, isso é meio-dia, às 5 horas do dia 14, a gente vai fazer o um lançamento do livro da Marielle aqui na Câmara Legislativa do DF, que é a dissertação de mestrado dela. E depois a gente vai fazer uma sessão solene aqui da Câmara Legislativa em homenagem a Marielle, junto com os movimentos sociais populares aqui na nossa cidade, no dia 14 de março. Então, fazer esse convite para todos e todas, que eu acho que vai ser muito importante. A gente pode saber quanto custa a, placa? a gente pode, tipo, dar o valor da placa? Eu, eu não sei exatamente, eu vou descobrir. Tá bom? Eu vou te falar, só para pode deixar. Se eu quiser a minha placa, eu faço então, o valor da, da, da placa? Eu vou descobrir, aí eu te falo. Tá bom? Passar a palavra para o Marcelo, para a conferração final aí. Não, só estou agradecendo aqui a vocês, é um prazer imenso, acho que é uma potência grande, como eu disse. E tudo que a gente falou, é, se a gente não vencer, o resultado disso são Marielle's. Né? A Marie, é, Marielle coordenou a Comissão de Direitos Humanos que eu presidi durante 10 anos. Né? A tese da Marielle do livro que vocês vão lançar é sobre o, UPP. o PP. UPP, é a Unidade Polícia Pacificadora. É a tese da Marielle do livro que vocês estão lançando aqui, porque a gente lá dentro buscou exatamente isso, que é se aproximar da polícia, dialogar com a polícia um diálogo sobre direitos humanos. Né? Não permitir a ideia de que segurança pública é uma coisa e direitos humanos é outra, no lugar onde você tem a polícia que mais mata e que mais morre no mundo inteiro. Esse foi um desafio que a gente fez junto. O resultado, é, de alguma maneira, disso, foi o assassinato da Maria. Né? E a gente vai completar um ano agora. Eu acho que mesmo que por esses dias se prenda quem matou, quem atirou, a gente precisa saber quem mandou matar. A gente precisa saber que interesse foi esse. Né? Eu acho muito possível que se prenda quem matou, mas a gente quer saber quem mandou matar, o porquê. Mas eu não tenho a menor dúvida de que chegando em quem for chegar, a gente só vence essa luta, em homenagem a Marielle, se a gente promover a luta por direitos humanos na estrutura da sociedade que a gente quer. Se não, teremos mais Marielles. A gente não tem escolha. É isso. Obrigado, gente. Parabéns. registrar que a gente também fez um projeto de resolução nessa casa, criando um prêmio de direitos humanos em homenagem à Marielle, que é o prêmio de direitos humanos Marielle Franco, no âmbito dessa comissão. E a gente espera que seja aprovado, estamos lutando para isso aqui na Câmara Legislativa. Agradecer ao Marcelo pela presença para nós, é simbólico, é verdadeiro isso. É simbólico para nós, porque a luta de vocês na Comissão de Direitos Humanos na Legio é uma luta muito importante, que tem um significado nacional, que tem um legado. Né? Eu sei que é sua, é da Marielle é da Renatinha, que está lá agora, né? UERJ, da Dani, da Mônica, né? e, enfim, do Flávio, de muita gente que constrói esse processo lá no Rio e também a gente quer tentar ao máximo fazer um trabalho para que a Comissão de Direitos Humanos seja para todos e todas aqui uma referência, um espaço de parceria, de diálogo para a gente construir o direito da nossa cidade. A gente sabe que não são tempos fáceis para essa construção, mas a gente se coloca hoje como Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à disposição de todos vocês, de todas vocês aqui, sem dúvida, para muitas das batalhas que nós vamos viver no próximo período. Obrigado pela presença. E a presença da Érica também, que não está aqui mais com a gente, mas foi uma presença muito emblemática, porque todos os servidores da Câmara, todo mundo falava, olha, isso aqui na época da Érica, na época da Érica, porque ela tem uma importância muito grande na sua história. Na sua, a gente brinca que a Ecocai aqui no Distrito Federal Ela é, está ela tá num lugar daqui a pouco ela brota em outro né Ela, ela se teletransporta né? Porque ela está em muitos lugares ela, ela tem uma presença de luta De apoio a todo mundo aqui no DF Então ela também tem essa importância Forte para a gente Por último, agradecer a Perla, Ribeiro, Gabriel e Elias Estão lá na Comissão de Direitos Humanos E o Carlos e o também Estão lá na que Estão lá na Comissão de Direitos Humanos ajudando a gente nesse processo tá certo Um abraço, obrigado a todo mundo que Foi até o final aqui de noite naquela na vez né? Valeu.